Estamos de volta, galera, e ainda falando do Cruzeiro. Pois é, galera, o Estoril Praia de Portugal consultou o Cruzeiro sobre as condições de um possível negócio envolvendo o volante Adriano de 20 anos. O interesse do clube é ter a jovem revelação da Raposa por empréstimo de uma temporada com os valores dos direitos econômicos fixados ao fim do contrato inicial. Adriano estreou pelo profissional do Cruzeiro neste ano, sob o comando do técnico Adilson Batista. Ele participou da vitória celeste por 2 a 0 sobre o Boa Esporte, na primeira rodada do Campeonato Mineiro. Depois acabou sentindo desgaste muscular e perdeu a posição de titular. Beleza galera, essa é a notícia aí do Cruzeiro. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.